Salve galera, seja todos muito bem-vindos ao canal Pixel Quebrado Mais um vídeo aqui no canal para você que curte games, tecnologia e tudo mais Beleza? Então fica comigo que você vai ver um vídeo bem legal hoje Vamos lá turma, hoje é dia 11 de janeiro de 2022 Passamos 2021, chegamos em 2022 Vamos ver se esse ano é melhor que o ano passado Vamos torcer para isso, né? apesar de que as coisas não estão andando muito bem Mas vamos torcer com fé em Deus que tudo vai dar certo esse ano de 2022 e se, se você não me conhece meu nome é Anderson seja muito bem-vindo ao canal Pixel quebrado fique à vontade se inscreve deixa o seu like compartilhe com seus amigos e fique com a gente para você conferir mais um vídeo aqui bem legal e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês quero mostrar para vocês cara eu vi esse vídeo ontem é, fiquei impressionado com as imagens e eu falei cara vou fazer um vídeo só para a galera ver como que tá legal para caramba o vídeo que vocês vão assistir agora Bom, vocês já podem ver aqui na tela que é falando de Silent Hill 1. É, feito por fã, né? Um remake, né? Não é bem um remake, né? O cara remasterizou o jogo, foi feito por um fã, tá? Então ele deixa bem claro que ele não tem nada a ver com a Konami é, e a propriedade intelectual da empresa. Ele simplesmente pegou alguns fragmentos do jogo e refez isso na, na, na Unreal Engine 5. E, cara, ficou um espetáculo de imagem. Ficou muito, muito, muito top. E aqui no comentário ele agradece, tudo bonitinho, certinho. Ele fala também que ele não pode fazer o jogo completo, terminar o jogo porque o jogo não é dele, mas ele vai fazer algumas cenas de quebra-cabeça, alguns cenários e tal que que para mostrar mais do trabalho do cara. Então, o nome do o nome do site que eu vi aqui chama Codeless Studio, site não, né? O canal Codeless Studio e ficou bem legal, cara. Então, cara, olha só. Isso, meu É o que a gente sempre fala, né? A gente quer ver isso. Isso, tem um vídeo também uh, de Resident Evil 3 também rodando na, na Engine 5 Cara, o eu, literalmente o 3, do pegaram o, o jogo e, e transportaram é, para essa nova Engine Cara, ficou muito, muito, muito, muito louco Eu não entendo como que as empresas não fazem isso eu, eu Realmente não dá para entender, cara é... sim, sim, não dá para entender o que eles têm na cabeça como é que um cara, um cara, um cara consegue fazer isso e as empresas que têm trocentos milhões de funcionários aí, 100, 200, 200 funcionários, não conseguem chegar nisso. Eu realmente, eu não consigo entender o que passa na cabeça das empresas de não fazer um trabalho desse. Que é isso que a gente quer ver. É esse remaster, é esse remake, é esse... O upgrade de jogo que a gente quer ver, não os que estão saindo, que os caras modificam, pega a história original, modifica o jogo inteiro e aí não fica aquilo lá que a gente espera, né? Mas vamos parar de falar, vamos parar de reclamar e eu espero que você curta e assista. Depois a gente faz um comparativo do que vocês estão vendo aqui e do original para vocês verem a diferença do negócio, tá bom? Ele tá rodando aqui 1080, não tá em 4K. Existem as versões em 4K do, do Silent Hill 1, original, piriri-parará... Mas não é legal, cara. Não é legal. É, é e não é, né? Mas, cara, prestem atenção nesse vídeo aqui. Não sei se vai dar pra ver bem a qualidade, mas prestem bem atenção nisso. Vamos lá. Deixa eu colocar do começo aqui, que eu achei que tava, né? Eu assisti umas mil vezes isso aqui, cara. Muito legal. Só que... Só que já dá pra você ver a diferença, né? O Silent Hill, ele é, ele é meio opaco mesmo, né? Ele é meio cinzento o negócio. Ele não tem tanto detalhe. Mas aqui, só aqui, já dá pra você ver a diferença, né? Olha a... A configuração do personagem e tal. Olha. Como é que os caras conseguem fazer isso, né? Aparentemente não vai ter nenhuma Nenhuma cena de confronto, nada Só tá mostrando o cenário ele, ele, O cara explicou, né? Que não pode ter muita coisa, né? Porque o jogo não é dele Mas olha o áudio Cara, muito louco, né, meu? Muito louco As câmeras, ele manteve a mesma coisa, tá? Não sei se os comandos são mesmo. Ah, esse barulho, cara, esse áudio, é, vou te falar, mano, esse áudio... É o áudio do inferno isso aqui, porque é a hora que entra no, no, no, no, no, no efeito multiverso do negócio. Ele tá mostrando os movimentos. As câmeras são as mesmas. Meu, tem nem comparação, cara. Olha só o personagem, olha o detalhe das, das paredes, do chão. Muito louco, muito louco. É isso que a gente espera... De um remake, ou seja lá o que você queira Falar aqui, mano, muito bom Pode ver que ele tá jogando no PC, né Aqui é a parte que ele Nossa, mano, tá muito louco o negócio, cara Vou deixar o link pra vocês Pra vocês verem o original Aqui é a parte que ele encontra Alguns demônios, né Tipo, em formato de criança, né? Bem legal, mano. What is this? Olha o dias. Olha isso? Olha o detalhe do chão. O sangue. Imagina um aluno de Dark nesse, nesse formato também, né? O The New Nightmare também Pode deve ser O reflexo do, do, do, da iluminação Cara, então, ficou muito louco Muito louco Eu não vi até aqui Eu eu, eu, eu não vi, não sei se vai ter algum, algum Encontro aí de algum inimigo é, acho que não vai ter Cara, olha o detalhe Do negócio Olha isso, mano. Olha isso. Olha a perfeição, cara. É isso que a gente espera, cara. De um remake, de um remaster. Upgrade. Gente. Sei lá, o jeito que vocês querem falar. Vou baixar o áudio aqui. E acabou. Cara, muito louco. Muito louco. Vocês puderam ver é, o Silent Hill é, de uma forma... Totalmente remaster. agora, olha só a diferença a dif Feito na, na Unreal Engine 5, né? Agora, olha hum. a diferença do original, tá? Tá aqui o original Vamos dar uma olhadinha aqui Aqui, esse daqui tá rodando em 4K A 60fps, mas eu tô a 1080 aqui Porque não tem diferença, né? Vamos, vamos esperar um pouquinho aqui pra vocês verem a diferença Esse é o original Bem opaco o negócio né? Olha a diferença do negócio Vamos, vamos ver até a cena que a gente viu ele não, ele não conseguiu reproduzir tudo né? Não sei se é porque o cara não quis Ou, ou sei, sei lá se podia ou não Mas é... Olha a diferença <risos> Cara, que muito louco É legal ver essas coisas, é muito legal eu joguei. Cara, isso aqui foi um dos jogos que, que. Que me deixou bem. Bem com medo, mano, de jogar. Vamos lá, vamos lá. Olha a diferença. Tem nada a ver, né? Tem algumas cenas, como eu disse, que tem nesse original, que não tem naquele, né? Não sei se por... Ele cortou propositalmente e tudo. Mas, só pra vocês verem a diferença do negócio. Pra quem não jogou, eu recomendo, cara. Isso aqui é um dos clássicos do... Do terror. E vale muito a pena. A gente espera que, te... que tenha algo... Algo novo aí, né? Saiu, né? Aquele PT. Aquele PT, não sei o que, lá do PlayStation 4 na época, que era... falaram que era Scientist Rio tudo, tudo, enfim, não saiu nada, né? Olha a diferença. Tem uma coisa que ele disse na descrição do vídeo. É... Do vídeo anterior dele, do. Que ele construiu, que ele tava é, fazendo em tempo real Eu não entendi isso Tipo, o negócio roda Ele tá rodando isso aqui E o negócio tá remasterizando Eu, eu, eu não entendi o, o que era isso Olha, cara, dif... Meu, não tem nada a ver Muito louco, né Só Isso aqui é só pra vocês verem a diferença Do original Para o Para o remaster Vamos dar uma avançada aqui para não demorar tanto é que essa é que tá muito grande aqui né melhor deixar aqui né vai que avança demais tá estranho está muito escuro ao áudio tipo meio que a sirene né sei lá é bem baixo né no, no, no original É que ele contra o corpo, só que o corpo tá no chão Cara, eu nem lembrava disso, Ah, tá, tá aqui Nossa, não tem, nossa É muito de, é muita diferença, né É muita diferença Aqui é a parte que já não existe mais no remaster, né Que estão os inimigos e tal Que eu acho que ele não pôde, que ele não Que ele não pôde fazer Porque, acho, né, acho eu Que são os direitos autorais aí do Aí do, aí da empresa, né Cara, mas ficou muito, muito, muito Top, cara, muito top mesmo, vou deixar os dois Links pra que vocês assistam isso e curtam, porque, cara, é bem legal E, cara, é isso que a gente espera das empresas Eu não sei por que as empresas pegam algo que já existe Presta atenção, cara, algo que já existe Não precisa mudar nada, filhão Filhão, filhão, vem com o pai, velho Não precisa mudar nada Pega o negócio, grava numa fitinha cassete Roda no PC Remasteriza o bagulho E solta pra galera jogar a fita Olha a diferença do negócio Isso aqui é feito por um cara Bom, eu acho que é um cara, né? Feito por um cara e é bem legal, e as empresas não adianta, né? As empresas sabem que isso os caras fazem e tal, mas enfim, né? Enfim, bom, é, o jogo é delas, elas fazem o que elas querem, né? Mas tá aí, galera, foi aí mais ou menos aí 15 minutos de vídeo, só pra falar pra vocês, cara, que eu achei muito legal. Foi um game que me marcou, Silent Hill. Eu falei, cara, preciso falar sobre esse game, mostrar isso. Eu vi isso ontem, foi lançado ontem isso daqui. Existem outros games, é, outros vídeos os caras rodando em 4K fps e tal, mas não desse formato tá, então tá aqui pra vocês vou deixar o link dos dois vídeos, tanto esse aqui que é o que é o remaster quanto o original que vocês viram lá, pra vocês dar um apoio pros dois canais, tá e é isso galera, tá bom muito obrigado pela presença, não esquece de deixar aquele like maroto, compartilhar com os amiguinhos e se inscrever se gostar aqui do canal, tamo junto é nóis, até o próximo vídeo valeu e fui, valeu